Conseguimos 100 mil cash 100 mil de dinheiro É tão rica Agora vamos por o outro Código é, é Para mais um vídeo Hoje estamos aqui Para mostrar mais vídeo de código De dinheiro de jogos Pessoal, hoje estamos aqui no iPort.com Pessoal Então, ó Vamos, eu já, eu meio que não aguentei a ansiedade, e foi aqui e já criei, e já foi lá e pum, aqui ó, já criei meu aeroporto quase que foi completo. Aqui ó, a sala de comida, minha sala preferida, a sala de comida. É, comer é bom. Aqui eu não fiz o segundo andar, eita, eu não fiz o segundo andar ainda, nem expandi a pote. Tá, queridos e queridas. Mas então, pessoal, aqui a gente, vamos para sem mais enrolações, sem medo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para seus amigos. Yeah! Nossa, pessoal, eu tô com 33k e nem percebi, eu só fiquei aqui, ó. Hum. Tá, mas pessoal, bora para o primeiro código, tá aqui embaixo da lojinha. Código, sem mil? Ai, conseguimos 100 mil cash. 100 mil de dinheiro, eu tô rica. Agora vamos pro outro, pro outro, o outro. Pro... Código é Xbox. Mais 50 mil pra conta. Mais 50 mil. Agora vamos, herácia aqui, ó. Código na tela e pimba. Mais do 29.999, agora vamos pro terceiro, é Insta, Insta, assim, aqui vamos E 5 é mais 50 mil, aqui agora vamos pro um outro código, é muito grande pelo jeito, ah não, não é Aqui, ó Conseguimos mais 40 mil Tá, pessoal? Bora pro Rocket Rocket league Rocket Certo Ganhamos mais 50 mil Vamos pro Outro código Peraí P -p Conseguimos mais 40 mil Agora vamos pro próximo Que é fireball Pimpa. Mais 30 mil E último código Chip Chip de internet Ganhamos 100 mil Galera, olha o nosso total de dinheiro, né Porque eu também fiquei com a ajuda ali Daquela coisa de conseguir dinheiro, né Pessoal, então vamos terminar aqui com vocês Aqui, ó uh, uh, Tô nem aí, tô nem aí Comprar tudo eu tô... Ah, não Gastei tudo eu tô pobre Eu vou falar que eu tô rica, mas eu tô pobre 125 mil Quem quiser código, mais códigos de jogo Deixa aí nos comentários Pessoal, tá? Que eu faço, tá? Eu faço, tá? Eu faço sozinha, brincadeira, tá? Arudinha, uma pessoinha Aqui, ó E pimba Pimba Pimba. nem fiz o segundo andar e já gastei tudo. É. Peraí, tem um segundo andar. Dananana. Vamos construir a parede. Foi todo o meu dinheiro embora. Ai, gente, as coisas aqui tá careira Também eu fui gastar mó, mó fácil meu dinheiro. É, né, meu pessoal, Mas valeu a pena. Valeu a pena, não valeu? Então vamos continuar aqui A comprar coisas Tá querido Ali é 200? Ah não, é 20 mil Aleluia Pensei que era 200 mil Gente Aí eu ia cagar Só pra decorar 20 mil oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Paculela Paculela é. é, tudo aqui tá muito caro, gente. Opa, pepe, pepe, pepe, tudo não. É. Tá. Construir um negócio ali pra gente ganhar dinheirinho. e Aí, o dinheirinho. Canta aquele, né? Daquele dinheirinho. Daqueles dinheiro lindos. Ai, gente, falta mais k 7K. É, tava tentando fazer as contas na minha cabeça. E deu certo. Olá, moça, tudo bom? Ai, gente, eu quero decolar. Eu vi que aqui atrás tem uma, tem uma coisa aqui. Pera aí Tá. Ui. Vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos dirigir, vamos dirigir, vamos dirigir, vamos dirigir, vamos dirigir. Vamos dirigir, vamos dirigir. Tá, assim. tá. controles e.. Ah não, não, não, não, não sei dirigir. Não. Eu tô com medo. Como se controla essa coisa? Ai, ai, ai, ai, gente. Eu quero voltar. Gente, eu quero pausar. Eu quero pausar. Eu vou morrer. Deus eu vou Aqui, ó. Pausa aí. Ai, ai. Ai, gente. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Como então, que pula? Ai, ai, gente. Ai, que medo. Eu tô com medo de mim mesma. Nesse momento. Ai, eu vou.. Eu vou desentortar esse avião eu tô avisando eu vou de... ah não foi de passageiro parabéns parabéns para mim aí plene que um cotar é, tá? pra andar é o e e vai vai vai coisa no chão. Eite, e agora como que eu faço para recuperar? E o meu avião? Não sei. Eu não sei se vou parecer dirigente, dirigente de avião. Vamos, vamos, vamos aqui? É. Tá, gente é lindo, tá. Abrindo outro jogo porque a gente é meio doida, burra, na verdade. Gente é meio burra, né? Todo mundo tá invadindo meu vídeo agora. Tô triste. Todo mundo fica varadinho no meu vídeo. Olha que lindo, Ari, o porto. Vamos lá atrás pilotar de novo. Pra ver se a gente deu uma melhorada. Aposto que não. Gente, se cada vez que... Se, se cada... Ah... Agora eu entendi. Eita, peraí, peraí. Deixa eu comprar essa coisa aqui que eu sou... Ah, uma pista. Uma pista de decolagem. Legal. Aí, Planner. Tá. É. Não, peraí. E. E. Ai, vamos lá, vamos lá. Uh! Pessoal, agora eu entendi como que é aqui. Não, porta, porta, porta. Por tu quero voltar. Eu matei meu avião. Eu matei meu avião. Eu matei meu avião. Eu simplesmente matei Dino. Meu Deus. Meu Deus. Danana, danana, danana. Vamos pegar nosso avião de volta. Que ele é nosso, né? Não do.. Da, do coisa. Tá, agora eu já sei que que é, como que é, tá? Vou botar aqui muito Eu não paro de assassinar meu avião Coitado do meu avião, tá chorando Eu tô triste pelo meu avião Toda hora ele tá morrendo É Vida de avião é difícil Não, não, não Isso aqui é lá pro final, tá querido? Que eu não vou gastar 400 blá, blá, blá, blá. Nossa, tá caro Ah, legal É, meio o jogo tá meio carelo, né? Careiro. Tá. Pra.. Pra. Pera. Ah, pra planar. É. Agora eu sei pilotar, gente Eu sei pilotar Avião Eu sei pilotar Eu sei pilotar Aê, eu planei Eu só não me matei Eu só não me matei <risos> Mas Espera, pera aí Vamos finalizar o vídeo com estilo, gente Vamos finalizar o vídeo com estilo Porque eu sou estilosa Tá vamo indo, vamo indo, vamo indo Uh! Pessoal foi esse vídeo Pode ser gostado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que muito da hora que eu só matei meu avião Mas agora eu peguei Eita Pedro! Uhuuu! Não, pera, pera Eu tenho que planar certo eu vou, vou, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou planar eu plan Certo Beijo bananica virtual Estância Falou Tchau